A Amazônia e sua floresta estão em devastação, tanta biodiversidade em processo de extinção e pensando no amanhã, nossa ONG Idezan pede a sua doação. Lá no sul do Amazonas está prevista a ação, município de Apuí, braço forte meu irmão, são 300 hectares, árvores serão milhares dando vida àquele chão. O cuidado com a terra promove transformação. O projeto é sustentável, alinhado à produção. Com respeito e amor, benefício de valor, sem famílias ganharão. Participe, é muito fácil. Faça a sua doação. No site do Idesan. doe agora é o botão, depois clique no valor, cartão PIX, como for, para a reflorestação.